Quando eu encontrei o método, né? eu estava eu assim, muito confusa, com bastante coisas para poder fazer casa. Eu dou aula, sou professora de ciências e biologia. E aí eu tenho um filho, eu gosto muito de estudar, gosto de estar tá fazendo concurso, mas eu não estava conseguindo me organizar. Então, eu estava com muita dificuldade de me organizar. E quando eu encontrei o método, eu achei interessante, comprei e aí comprei o livro. E aí levava ali para o trabalho e fui lendo e fui colocando assim em prática. E a parte assim que foi mais importante para mim é eu conseguir me ver no processo. Eu até comentei com um colega do trabalho, eu falei, cara, o legal disso é que você consegue se ver fora de você e ver onde que você está, o que, que você consegue fazer. Que você consegue melhorar. Então, quando uh, eu fiz um concurso aqui na, na minha cidade, né? É a cidade vizinha, e uh, eu falei, peraí, agora eu vou pegar, vou abrir isso daqui, eu vou ver quais são os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. E eu fui tão bem, que nem eu, me... eu não acreditei. Foram duas disciplinas que eu gabaritei, e eram disciplinas que eu tinha dificuldade, matemática. Eu falei, gente, como assim? Sabe, então, eu, eu gosto do método, eu já li o livro todo, Estou lendo de novo, estou <risos> fazendo a leitura novamente, porque é engraçado, você começa a descobrir outras coisas, ter outras ideias e começa a melhorar ali o seu entendimento. Mas, assim, eu acho o um método muito legal que você consegue se ver fora de você. Eu acho que é isso que falta na gente. A gente consegue ver a gente e, e ver aonde a gente consegue melhorar. E eu acho muito legal, tem um tempão, né? É isso. Esse é o meu relato. relato. Olha, Adriana, muito legal.